Eu aconselho se esquivar na grande maioria das vezes. Mas eu sou meio caixa. lerda, não vou conseguir esquivar. Será que você consegue bloquear? Será que você consegue tancar assim o tei? Consigo o quê? Tá legal, Você chega t lá e vai tomar um pei. Você t consegue segurar t aí t o tei? Consigo, consigo tan o quê? O que, é que você falou? Mas falou? você entendeu, né? Barulho. Tantar um pei. É muito poggers quando...